Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, estamos de volta com mais um Sneak Peek E dessa vez, sim, senhoras e senhores, estou trazendo a minha webcam porque dessa... Vez eu conseguir é, ter um pouquinho mais de tempo para trazer o vídeo, para gravar o vídeo com vocês, ok? Então vamos falar de hoje. Vocês já estão vendo na tela a nova alteração. Vocês já estão vendo aí a nova fábrica de feitiços que vai trazer pra gente um novo feitiço. Sim, senhoras e senhores, teremos um novo feitiço. Que é o feitiço dos esqueletos. Esse feitiço dos esqueletos vai ser desbloqueado a partir do centro de vila nível 9 E vai ter o seu nível máximo atingido no centro de vila nível 11 E basicamente ele é um feitiço que vai invocar, que vai convocar ali esqueletos Aqueles mesmos esqueletinhos das bruxas para atacar para você em qualquer lugar do mapa, basta você colocar o seu feitiço onde você quiser e ele já vai invocar aí os seus esqueletos para combaterem as tropas ou as construções que você quiser como vocês vão poder notar os esqueletos são muito eficientes para combater por, por exemplo os heróis inimigos para combater, por exemplo, a artilharia águia do inimigo. Porque a artilharia águia não vai interpretar eles como tropas, então ela não vai ativar a artilharia águia. Além disso, ele pode funcionar bem para destruir morteiros que estão livres de outras construções defensivas. Por exemplo, esse morteiro que vocês estão vendo, que ele não tem é, um... Que não tem nenhuma Torre do Mago perto dele ou não tem nenhuma Torre Inferno perto dele. Porque vocês vão poder ver no replay, eles são facilmente destruídos pela Torre Inferno, pela Torre do Mago ou por morteiros próximos. Então você vai ter que ter cuidado na hora de colocar os seus esqueletinhos, o seu feitiço de esqueleto. Os feitiços de esqueletos vão trazer uma nova dinâmica para o game e vão deixar o Clash of Clans ainda mais interessante. E antes que eu me esqueça, ele vai ter aí quatro níveis de atualização, então você vai começar com ele no nível 1, no centro de vila nível 9 e vai terminar com ele no centro de vila nível 11 e no nível 4, o que vai mudar basicamente é a força e a vida dos esqueletos, além da quantidade de esqueletos que vão sair no feitiço que você colocar. E para finalizar uma dica de como usar os seus esqueletos, para você já ir ficando preparado na hora que ele for lançado, você também poderá usar os seus esqueletos para combater as tropas do do castelo inimigo, desde que elas estejam longe das defesas e dos inimigos, porque os seus esqueletos são muito fraquinhos. Então, por exemplo, se você tiver gigantes no castelo do clã e você quiser matar eles rapidamente, os esqueletos vão ser uma alternativa muito eficiente. Não vão funcionar contra tropas aéreas, então você vai ter que ter uma noção na hora de usar os esqueletos para você matar as tropas do, seu, do castelo inimigo. Então é isso pessoal, o sneak peek de hoje foi bem curtinho, foi pra apresentar um novo feitiço que vai vir na... Fábrica de feitiços sombrios, ou seja, ele vai ser produzido com elixir negro Lembrando que eu estou usando o um aplicativo de desenvolvedor Então alguns dados que vocês viram aqui ainda podem ser alterados no dia da atualização A atualização não tem dia para vir Mas uma coisa que tem dia para acontecer é mais um sneak peek que vem amanhã E então eu espero vocês amanhã Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez Fala um grande abraço do gordinho e até a próxima!